Grande abraço, até o nosso próximo programa. Você está encontrando dificuldades para prospectar novos clientes? Tem cliente seu que pede uma proposta e some e você nunca mais consegue falar com ele? Tem clientes que desligam a câmera numa videoconferência? Aprenda tudo o que você precisa para vender agora na era digital, participando do meu novo seminário online, ao vivo, 19 e 20 de julho. Informações no www.marciomiranda.com.br